Esse aqui é um tipo de aluno mais inquieto, é o aluno que aprende na somatória dos dois, visual e auditivo. E também ele precisa de movimento, ele precisa é, sair um pouco ali da zona de conforto, ele, ele é inquieto. Então o aluno ele precisa pausar a aula, voltar, ele precisa de um outro conteúdo, pegar um livro, pegar um, um, um artigo, ou então assistir um trecho de um filme e depois voltar a fazer o exercício, ele faz várias tarefas durante a aula. E cada uma de nossas aulas do curso de inglês New no método Act, o que, que a gente faz? A gente proporciona todas as atividades que esses três tipos de aluno fariam, fazem, aliás. Todos os três tipos de alunos são atingidos em cada aula da nossa metodologia. Então, em uma mesma aula, você vai encontrar um perfil, um perfil de aula estudado, traçado ali para pegar aluno visual, auditivo e sinestésico. Então, seja lá qual é o tipo de aluno que você, que, que você se identifica, né, que você seja, o método serve para você.